Olá, querido ouvinte e amigo da Rádio Mundial, eu Armen de Gourmandian. Como faço todas as sextas-feiras, às as, as sextas 9h30 da manhã? Mudar o horário já, viu? Sem querer, viu, povo? <risos> já ia falar, estou viajando aqui. Então, às 9h30 da manhã e também às segundas-feiras, às 7h30 da manhã, para conversar com você. Uh, hoje eu vou abrir o programa dando minha agenda, e uh, depois da minha agenda eu falo o que eu faço e vou pedir para o Gabriel, né, Gabriel? É isso? Abrir o telefone para o volvente. Então, se você quiser receber a energia fria vibracional curadora. Uh, ou quiser fazer alguma pergunta das coisas desconfortáveis que acontecem com você e depois a energia, se você estiver assim, uh, sabe, com procedimentos repetitivos, sabe aquela, aquele pensamento que, que não sai da sua cabeça, que já aconteceu 80 anos atrás, ainda você está pensando naquilo? Uh, às vezes a gente fala assim, nosso tempo passou, ainda você está pensando naquilo. Vocês vejam bem, o nosso pensamento, a todo o todo nosso sistema né? de pensamento, nosso sistema neural, ele não tem tempo e espaço. Não tem. Quem tem tempo e espaço, é, o cronômetro, é, está fora de nós, que é aqui, é, no, nesse plano, nessa dimensão. Mas o nosso cérebro, ele não acompanha a dimensão. Ele pode, de acordo com os procedimentos que nós tivemos, de acordo com o que nós passamos na nossa vida, né? nós vamos traumatizando... Ele nós vamos chocando ele, nós vamos desativando muitos neurônios em estado que deixamos em estado de choque, para quê? Para podermos esquecer daquelas situações. Então, ele respeita. E quando ele respeita, ele faz o que você quer que ele faça, ou, ou seja, cair no esquecimento, ou programar coisas assim... É, por exemplo eu conheço pessoas que, e que eu eu vou dizer para vocês que eu acho que muita gente é assim né ela se programa para ser legal sabia disso tá cheio de gente que se programa fala assim ah não eu tenho que ser legal né eu tô odiando aquilo que tá acontecendo mas eu vou me Programar, quer dizer, a pessoa se esconde, ela mascara tudo dela, ela, ela entra, ela coloca aquela, a, a, aquele, vamos dizer, ela entra dentro de uma couraça, que aparentemente ela coloca mobilidade, tudo aparente, e ela finge que, simuladamente, que ela está na boa com aquilo. e No entanto, ela não está. Essa, essa perversidade que ela faz é para ela mesma, é uma auto-perversidade. Eu vou dar um exemplo né? Por exemplo, eu, a pessoa ela está, ela está numa situação onde ela está convivendo com algumas pessoas por uns dias que está, e ela está extremamente estressada e irritada com essas pessoas. Mas ela precisa manter a figura da lady, da boa dama, da pessoa boa, entendeu? Então ela programa o pensamento dela, os neurônios dela, né, para que ela finja que está tudo bem para aquelas pessoas e sai de lá reclamando, lógico, não na frente das pessoas, porque as pessoas jamais iriam acreditar que ela falou alguma coisa, caso alguém conte e a Lady continua atuando, né? a atriz continua atuando, e ela, dentro dessa perversidade, ela continua fazendo as maldades dela uh, para ela. Ela não faz para o outro, ela faz para ela, porque ela está se auto-agredindo. Então, gente, é muito comum... Quando fazemos esses tipos de, de. Quando vivemos essas situações conosco mesmo e deixamos de ser nós para sermos o que o outro quer que a gente seja, é, que exista com o passar do tempo, que é pouco tempo, esse passar pode ser aos 60 anos, a, aos 65 anos. Pode ser em alguma fase né, da vida em que eh, a vida está pedindo para você ter uma transformação, para você fazer algo de melhor para você. A vida está pedindo isso e você acaba não conseguindo. Por quê? Porque o seu cérebro, <coughs> que assumiu a, a verdade, que assumiu você, como você é, que assumiu você a, a partir do momento você começa a praticar uma autoagressão. E essa autoagressão vai te levar a ter sérios problemas cerebrais, a ter problemas de esquecimento, a ter problemas né, de, de, de, de ficar atrapalhada, de, da pessoa ficar descontente com ela, ficar descontente com todos em qualquer situação. Você não é uma pessoa que é para ficar se doando para o outro, e você se doa o tempo todo para ter a posse. Né? As pessoas pensam que você é a mãezona, que você abraça todo mundo, é o paizão. E, na verdade, não é. Você faz isso para ter a posse das pessoas. Então, essas coisas todas são muito significativas, acabam trazendo sérios problemas né, psíquicos para quem quer que seja. Bem, então, quando chegar a isso, nós trabalhamos porque, na maioria das vezes, todas as situações traumáticas, crenças, padrões, né? tudo isso ocorre por uma, por uma simples questão. E qual é essa questão que faz ocorrer tudo isso? É, são os implantes que nós temos em nós que são as memórias que ficaram gravadas no nosso subconsciente que uh, ensinaram né uh, o fizeram com que pessoas mais frustradas ou, ou aquelas uh, ou na concepção ou crianças uh, sabe que sofreram bullying sofreram uma série de outras coisas quem não tem traumas e não tem né esses implantes então, todas essas questões ficaram congestionadas dentro daquela criatura. E a maioria de nós temos isso. É, as células reservam essa memória porque as células têm esse potencial intelectivo. As células têm cérebro. Todas as nossas células têm cérebro. E se as células têm cérebro, né, elas vão registrar e manter, e manter esse registro uh, uh, uh, lá resguardado dentro dessas células. E essas memórias... É, elas vão passando de célula em célula nas trilhões de células. Só que a original, a primeira célula, a primeira memória, o primeiro, o, a, a primeira entrada dessa informação formou algo ali que encaroçou, que formou um nódulo no corpo que nós chamamos de implantes. Né? Então, esses implantes, nós conseguimos trabalhar com eles e diluir, quando trabalhamos com o registro da memória celular. Eu trabalho com a medicina energética do terceiro milênio, que entra o registro da memória celular, como eu acabei de falar, para limpar, realmente diluir chips, implantes. O chip é uma coisa, implante é outra para diluir tudo isso, é a radiestesia magnética imantada, que faz milhões de coisas. Gente. É, não, é, não tem limite para o que nós fazemos junto com o pêndulo. Né? Vocês vão lá nos meus vídeos, vocês vão assistir, vocês vão ver as maravilhas que acontecem, tanto no corpo físico como no local, na casa, uh, para conhecer o subsolo, uh, ver se tem infiltrações se tem egrégoras grudadas na parede, se ainda te... tudo tudo tudo está lá dentro e a energia fria vibracional curadora que é essa sem comentários de uma cura total algo maravilhoso e eu vou dar agora a minha agenda tem ouvinte na linha Gabriel tem ah, tá eu enquanto isso eu vou dando minha agenda e em seguida eu vou atender o ouvinte Pessoal, anotem aí o meu telefone para vocês me ligarem. Uh, na secre... Se vocês ligarem no fixo, deixem um recado na secretária, na secretária eletrônica, né? uma vez o seu nome e duas vezes o número do seu telefone com muita clareza. E peço, por favor, quando a minha assistente retornar, atenda. E, não, e tem gente que ainda liga ainda depois fala assim, a gente retorna, sabe o que a pessoa fala? Ai, não é que você ligou errado, nem ouviu quem era, só viu aqui é da Armem. Ah, você ligou errado, quer dizer, a pessoa liga para querer uma coisa e ela se arrepende e depois fala isso. Então, esse tipo de pessoa eu dispenso. Está dispensada, está esse tipo de pessoa. Eu quero pessoa que tenha comprometimento, responsável. Essas pessoas legais que a gente pode né, ter um envolvimento legal, trabalhar, ter proatividade. É algo muito bom para nós. Então, o número do, celular, do telefone fixo é 29508343. 2950 eu estou em Santana, São Paulo, logo, logo o código diário é 11, e também pelo celular WhatsApp, 99675-5250, 99675-5250. O um golinho de água vai bem, né, Gabriel? Gostei de você, viu Gabriel? Foi bom estar aqui com você. <risos> bom, então vamos lá. A minha agenda, preste atenção. Ela, essa agenda, só tá uma partezinha no uh, no site, né? Nós vou, vou colocar amanhã no site ou amanhã ou, ou no domingo a gente já coloca a agenda toda, porque eu resolvi improvisar ontem. Alguma coisa, o que já estava escrito está, né? Isso aí vai continuar. Mas as coisas novas nós decidimos ontem à noite fazer. Sexta-feira, dia 8 de fevereiro, sexta-feira, dia 8 do 2, eu vou fazer uma prévia sobre a energia fria vibracional curadora, que eu, é algo, gente, que vem dos pleadianos, como eu falei, dos arturianos. Eu sou auto-iniciada. Eu fui auto-iniciada em 85, 1985. Se alguém estiver falando esse nome, Energia Fria não faz sentido porque a principal eu, eu pus esse nome por uma por um motivo na época porque foi tirado uma queimadura violenta da palma da mão da minha mãe depois que eu vi que eu fui recebendo tal uma autoiniciação vão vindo os recados e o meu mestre o meu mestre é o mestre Amoria eles vão explicando como que funciona e todas as coisas Por isso que eu acabei pondo né, o nome de medicina energética do terceiro milênio, que, aliás, já deveria ter acontecido há muito tempo. Então, eu vou fazer uma explicação a respeito da energia fria, porque na rádio não dá tempo de falar. né? Então, pessoalmente, vai ser muito mais fácil. Agora, no dia 8 do 2 das 19h30, entre 19h30 e 20 horas que vai começar, e vai até as 22 né? Você vai, primeiro, aprender o que é energia fria, vibracional curadora. Juntamente com a radiestesia magnética imantada, você vai ver as experiências, e em seguida, receber essa energia e... Se prepare, aqueles que têm interesse em fazer a iniciação, o curso comigo, já vão ter essa prévia por apenas 20 reais. Você precisa se inscrever, porque eu tenho um limite de pessoas. Eu não tenho mais que 20 pessoas para colocar ali. Eu quero que todo mundo se sinta bem. Então, eu só posso colocar 20 pessoas, tá? Então, agora no dia 8, nós vamos ter esse tipo, essa prévia. A energia fria vibracional, a iniciação dos dias 9 e 10, já esgotou. Já tenho o um número de pessoas suficiente. Não vamos ter mais em fevereiro. A próxima será no final do mês de março. e Eu vou colocar a data para vocês, tá bom? Então, no final de março, faremos a mais uma iniciação da energia fria vibracional curadora. Esgotou rapidinho. Eu anunciei duas vezes e foi. No dia 17 do 2, que é um domingo agora, né de fevereiro, eu vou, das, a, a partir das, das, das 15h30, 17h30, eu vou dar uma palestra e exercício sobre a diferença de implantes e de chip. E vou ensinar você a localizar onde fica. Como você trabalhar com isso e entender definitivamente o que é cada um, para que você possa ser o seu maior e melhor auxiliador? Quer saber mais? Você vai ligar para 9, que é o meu celular de chip, 9 9675 5250 9, 6, 7, 5, 5, 2, 5, 0, 9 9675-5250, assista o meu YouTube, Armin de Gourmandian, uh, curta minhas páginas, Armin de Gourmandian, e, e solicite, né, uh, aquilo que você estiver precisando, que nós te enviaremos, tá bom? 996755250 99675 5250 Santana, São Paulo, pertinho do Metrô Santana. E vamos atender o ouvinte? Alô? Alô. Quem está falando? Oi, bom dia, Armin. Quem está falando é Maurício. Um feliz e abençoado fevereiro para todos nós aí. Amém. Para todos. Que assim seja. É, amém. Então, Armin. A primeira vez que eu tô falando com você é, é que eu é, tô com um problema sério aqui, né? É, minha mãe faleceu esses dias agora, né? Uhum. E é, é aquilo lá, né? Eu tenho 61 anos, filho único, entendeu? E eu nunca tive, assim, família, nunca casei. Então eu fiquei 61 anos com a minha mãe, cuidando dela e ela cuidando de mim. Uhum. E agora eu perdi o chão, né? Agora é uma nova vida, é sozinho, uhum. fazer tudo. que eu, eu era, assim, uma zona de conforto, Tremenda, né? É, você sempre foi nada. sozinho com tudo. você. O café da manhã, almoço, jantar, roupa, tudo, tudo. É. Agora eu tenho que levar, acordar e me deparo com esse silêncio, com essa solidão, com essa... Tá. É. Então, Maurício, você sempre foi sozinho, todos nós sempre somos sozinhos. Em nós, nós somos sozinhos. Você anda com as tuas pernas, eu ando com as minhas, a tua mãe andava com as dela. O que você não teve foi um preparo para ficar com você. É. Exato. Esse foi o seu maior problema. Você não soube ficar com você, você ficou com a tua mãe. É você não desmamou, entendeu? É, exatamente. E agora, a dificuldade de você fazer isso é muito grande. Uhum. Na tua cabeça, na verdade, acontece. Vai acontecer de, de sair dessa, de você... Encontrar a você, eu nem vou falar reencontrar, eu vou falar encontrar, tá? É. É, porque você se perdeu nas características da tua mãe. Você viveu com medo de perdê-la. É. E o medo de perder fez com que você segurasse ela inteiramente para você. Você vê que a gente não segura ninguém. Entendeu, Maurício? É. Egoísmo. O seu problema, ele está além daquilo que eu possa ajudá-lo pela rádio ah, sim. Vai, na, vai lá na sexta-feira, que no dia 8, agora que eu vou dar uma prévia E eu vou falar a respeito disso um pouco também E eu vou passar energia fria para todos que estiverem lá Para as pessoas sentirem, entendeu? Se você puder, vai não, com certeza eu vou anotar direitinho. Ou então vai no nosso ambulatório. Nós temos ambulatório. Tem um monte de coisa lá. Tem os meus atendimentos. Tem atendimento do pessoal da equipe que é maravilhoso. Que foram meus alunos. Tá. Tem uma série de coisas para você poder fazer, tá é. bom, Maurício? Ah, eu, vou ter, eu vou ver, eu vou sim, porque eu sozinho não estou conseguindo. Então faz assim. Manda um Zap e nós conversamos direitinho, tá bom? Tá bom, então, Armin. Muito obrigado. Viu? Nada. Um abraço para você. Tá. Tem mais ouvinte? Alô? Alô. Oi, quem tá falando? É a Cristina. Já, já me ouviu, Cristina? Não é a é primeira pr vez? É a primeira vez. Ah, então é um prazer tê-la comigo. Eu só tô há 20 anos aqui na Rádio Mundial. Nossa. <risos> é. Uma amiga que me indicou para escutar. Quem? Uma amiga minha. Ai, que bom. Então fala, Cristina. Vamos lá. Então, eu quero saber, porque para mim está tudo parado e, e eu tento viver no meio da, da multidão, mas eu não consigo, eu gosto de ficar afastada das pessoas, sabe? Hum. E tudo me irrita, não sei porquê. É, você percebeu que você fala para dentro, né? É. Uh, para eu te ouvir daqui, eu tô tendo dificuldade, viu, Gabriel? Porque não é o som, é, é. ela falando para dentro. É porque eu tô com um pouquinho de dor de garganta. É, tá, Mas quando você vai falar, você vai se expor, é lógico que a garganta fecha, né? Uhum. E começa a arranhar, começa a dar uma série de problemas. É, como, como é mesmo? É, como é seu nome mesmo? Cristina. Cristina. Então, Cristina, quantos anos você tem? 36. Oi? 36. 36 anos. E você aceita a tua idade? Não. Não. Deu pra perceber. Você viu que você falou totalmente pra dentro? Sim. Você não é filha única, não, né? Não. Éramos em seis, o mais velho eram morreu. Eram quantos? Éramos em seis, o mais velho morreu. Tá. Ah, eram em seis, quatro mulheres e dois homens, alguma coisa assim? Não, é duas mulheres só. Duas mulheres e quatro homens, o oposto. Isso. Tá. E você tá no meio ou tá na ponta? Tô quase no, é, no meio. No meio. Mais pro fim, né? Isso. Tá. É, o seguinte, Cristina, você quando você foi concebida, tá? Tua mãe não tava bem, não. Não? Não. Ela não tava nem preparada para ter outra gravidez. E, e ela teve que silenciar na hora da concepção, entendeu? Uhum. Dá para você falar um pouquinho mais alto? Estou escutando, estou falando. Tá, mas eu preciso escutar também. Eu estou entendendo <risos> o que você está falando. Tá, então, e, e, você, e ela acabou engolindo uma série de situações que acabou sendo transmitido para você. Se você observar, você tem implante na garganta, você tem implante na nuca, que é super pesada. Você tem sempre um peso da nuca para cima, pegando um pedaço da cabeça. Você já percebeu? Já, percebi, sim. É como se você estivesse toda travada. É bem isso mesmo. E então, a mãe nunca comentou isso com você? Não, assim, ela só falou que sofreu muito com meu pai então, e, e, e não, ela não queria não que ela não quisesse você ela não queria a situação, entendeu? Uhum. e ela tinha que se calar isso pegou violentamente em você uhum. precisa realmente limpar essa memória olha, como eu estou no final já o Gabriel daqui a pouco vai sair pulando aqui, uhum. esse uhum. minuto foi o minuto que ficou do, que eu entrei um pouquinho atrasada então, eu tenho que encerrar o programa agora. Liga para mim, a gente conversa, tá bom? Um beijo grande para você, Cristina. 9, 9 5250 Telefone e WhatsApp. Celular, WhatsApp 99675-5250. Aguardo por vocês. Sejamos sempre na paz, luz e harmonia. Obrigada e um bom dia.